8 soluções para acabar com a queda de cabelo Olá, meu nome é Denise Machado, sou pesquisadora botânica e hoje vou te falar sobre 8 soluções para acabar com a queda de cabelos mas antes de revelar essas soluções que não sei por que ainda permanecem secretas eu preciso te deixar algo bem claro essas dicas são 100% naturais podem te ajudar muito se você sofre com a queda de cabelo e se calvície mas elas não serão a cura definitiva do seu problema. Apenas ajudarão a melhorar a regeneração dos fios e evitar a queda dos cabelos. Então, se você busca a cura definitiva, recomendo que acesse o site que está na descrição deste vídeo. É um método também 100% natural, que já ajudou milhares de homens a recuperar a regeneração dos fios e evitar a queda. Se você é novo por aqui e deseja mais informações sobre esse tema, já se inscreve e ative o sininho de notificações, ok? Se já é inscrito, deixa o seu like para ajudar, hein? Vamos às oito soluções que vão acabar com a sua queda de cabelo. Primeira, alfa tocoferol também conhecida como vitamina E. Estimula o crescimento dos cabelos, também conhecida como vitamina E. Estimula o crescimento dos cabelos. É um poderoso antioxidante que pode atuar reparando e reconstruindo os fios. Melhora a circulação sanguínea e quando há melhor circulação do sangue, os cabelos passam a receber mais nutrientes e assim garante folículos pilosos mais saudáveis, melhorando o crescimento dos cabelos e equilibrando os níveis do pH. Essa vitamina abrange um grupo de 8 compostos que incluem os tocoferóis e os tocotrienóis. Alguns alimentos ricos em vitamina E, que são o azeite, o óleo de coco, espinafre, as sementes de girassol, o abacate, o germe de trigo, as nozes e os grãos integrais. Segunda solução, ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C, fortalece e ainda pode prevenir a queda do cabelo, o que não surpreende se considerarmos suas propriedades reparadoras de célula e o fato de que ela aumenta a absorção de ferro. Essa vitamina ajuda a sintetizar o colágeno, que pode ser o maior dos benefícios da vitamina C para o cabelo, uma vez que o colágeno tem um papel fundamental na estrutura capilar, além de ter propriedades hidratantes e rejuvenescedoras. Alguns alimentos que são ricos em vitamina C são o kiwi, a goiaba, limão, morango, laranja, pimentão, brócolis e caju. A terceira solução, que é o ácido pantotênico, vitamina B. -C também conhecida como ácido pantotênico é uma vitamina que ajuda a controlar a capacidade de resposta do corpo ao estresse e no metabolismo das proteínas, gorduras e açúcares fortalece ainda os folículos de cabelos e as suas células levando o couro cabeludo a se livrar de pele morta que abre caminho para novos fios. essa vitamina é encontrada no fígado, cogumelo cozido, milho abacate e carne de galinha, ovos, leite, vegetais, legumes e cereais de grão. Quarta solução, biotina. A biotina é uma vitamina do complexo B, que além de ajudar a evitar a queda de cabelo, também contribui para diminuir a caspa, manter a saúde da pele, fortalecer as unhas, melhorar a circulação sanguínea e o sistema nervoso além de favorecer a absorção das outras vitaminas do complexo B no intestino. A biotina ajuda na produção de queratina, uma importante proteína para a composição dos cabelos. Além disso, faz parte do metabolismo de diversos nutrientes que ajudam a manter a hidratação da pele, do couro cabeludo e o crescimento de fios saudáveis. Pode ser encontrada principalmente em órgãos de animais, como fígado e rins em alimentos como gema de ovo, cereais integrais e nozes. Quinta solução, zinco. É um mineral muito importante para a manutenção da saúde, porque ele participa em mais de 300 reações químicas do corpo. Ajuda no equilíbrio hormonal, incluindo os níveis de DHT em seu corpo cabeludo. Contribui para o seu corpo produzir e reparar tecidos, assim como seu cabelo. E mantém as glândulas sebáceas em torno de seus folículos capilares funcionando como devem. As principais fontes de zinco são os alimentos de origem animal, como ostra, camarão e as carnes de vaca, frango, peixe e filha. Germe de trigo, grãos integrais, castanhas cereais, legumes e tubérculos também são ricos em zinco. Sexta solução, magnésio. É benéfico para o cabelo em unhas prevenindo calvície, além de deixar os fios mais fortes e saudáveis. De acordo com alguns especialistas, a alopecia e a calvície estão diretamente ligadas à deficiência de magnésio no organismo. A deficiência de magnésio pode resultar em inflamação e depósitos de cálcio nos folículos pilosos. A calcificação do couro cabeludo reduz o fortalecimento de sangue para os folículos pilosos, Causando diminuição do fluxo de nutrientes, em a ação de dissolver os depósitos de cálcio, devolvendo a oxigenação e alimentação ao fio de cabelo. Entre os alimentos que possuem o magnésio estão as frutas como uva, banana e abacate, grãos e derivados como a granola, germe de trigo e aveia, sementes e nozes como gergelim, amendoim, girassol, castanha e amendoim. Além de leite, soja, grãos de bico, pão, peixes, batata, beterraba, couve e espinafre. Sétima solução, ácido fólico. Também é conhecido como a vitamina B9, sendo uma das vitaminas que faz parte da vitamina do complexo B. Ela é muito benéfica para a saúde dos fios capilares. É uma vitamina que atua na formação de novas células e no crescimento e desenvolvimento de outras células, nas diversas partes do nosso organismo. É essa propriedade dela que a torna uma das vitaminas essenciais para o combate à calvície e para a melhora da saúde dos nossos cabelos. Os alimentos onde você pode encontrar uma boa fonte de ácido são todos os vegetais de folhas verdes, fígado, arroz, laranja, trigo, soja e levedura de cerveja. Também o abacate. Tava a solução, groselha negra. É uma fruta parecida com a jabuticaba. Existe também como suplemento natural rico em ômega 6, conhecido como ácido gama-linolênico. Vitamina C e antioxidantes, que contribuem para retardar o envelhecimento das células. Possui também função anti-inflamatória. A groselha negra auxilia na redução da queda de cabelo e obtenção de cabelos mais hidratados e com mais brilho. Ela atua na microcirculação melhorando o acesso dos nutrientes à raiz do cabelo, reduzindo a queda. O óleo de groselha negra atua também na produção de ceramidas, melhorando a estrutura dos filhos. Volto a lembrar que esses nutrientes podem acabar com a sua queda de cabelo. Mas se você já tentou de tudo e não conseguiu resolver esse inconveniente, eu posso te recomendar o tratamento que é mais comentado como o eficaz do momento. Também é 100% natural, já foi usado e comprovado por milhares de homens em todo o Brasil e até por celebridades. Deixei o link logo abaixo da descrição desse vídeo antes do primeiro comentário. Clica lá para saber mais, tá bem? E esse foi o vídeo de hoje. Deixe um like, seu comentário e até o próximo vídeo. Até lá!